Estamos aqui na Praça Santos Dumont, Batuba e é o esqueleto da baleia Jubarte Vamos chegar um pouco mais de perto Salve engano esse esqueleto é uma baleia que calhou no Ano de 2000 aqui em Batuba, mas eu vou confirmar ali daqui a pouco Muito grande Vamos ver a noção de escala ali com aquelas pessoas do lado ó. dela, não sabe a última professor Van aqui? Sim, Em Ubatuba, aqui tá o um aquário de Ubatuba, né? Uma visão geral aqui da localidade. Valeu 2012.